Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas do Diário de Campina. Hoje, dia 23 de maio de 2022, estamos começando uma, mais uma das nossas lives de segunda-feira. E hoje mais uma live super interessante para você que nos acompanha. Iremos trazer informações muito bacanas. E para me acompanhar na... Na nossa entrevista de hoje, eu vou trazer ele, que é o Homem das Artes. Esse Caba, ele é muito talentoso, viu? Se você estiver andando aí na cidade de Campina Grande, começar a ver uns bonequinhos desenhados nas vitrines, umas coisinhas de milho, negócio, negócios, pode lembrar que é ele que faz também, viu? O nome dele é Cabral. Boa noite, Eliésio. Boa noite, boa noite, Wellington Souza, valeu mesmo. Boa noite a todos vocês que acompanham aí o Diário de Campina, você que está acompanhando ao vivo, começando neste momento, e a você que posteriormente irá assistir, já que a, gra... a live vai ficar gravada no Facebook, e depois é, o nosso querido Elton Souza vai colocar também no Instagram e no, e no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos ao Diário de Campina, é uma satisfação muito grande. A gente vai conversar hoje com o Kleber, Kleber Jorge Canuto, ele que é escoteiro, né? professor do estado da Paraíba, ele também é especialista em supervisão e educação escolar e é insígnia da madeira no escotismo. É isso, ele participa do grupo Escoteiros Graça, então, é com muita satisfação que a gente convida o nosso querido é, Kleber Jorge Canuto. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos, sempre alerta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, espero contribuir o máximo possível para divulgar o escotismo. Pois é, Jorge. É, é, pois é, Kleber. E já aproveitando, já, né? É, agradecendo... É demais a sua disposição por estar conosco para participar aqui é, no Diário de Campina. E, jo é, e Kleber, Kleber Jorge, aí agora... <risos> e Kleber, é, já aproveitando, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, é, é, desejar já boa noite aqui a Mari Nova Belo e o Júnior, Júnior Nóbrega, que estão conosco, e todos os nossos web espectadores e para começar do começo, é, é, como surgiu na sua vida né, o, o escotismo? Né? E o que é também, aproveitando já, o que é o escotismo? Ótimo. É, boa pergunta. É, o escotismo é um movimento, certo? De, é, complementar, de educação complementar, não formal. É Por que a gente fala não formal? Né? Porque ele não, não é uma escola. É uma escola para a vida, mas não é uma escola formal, né? Então é um movimento com mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Né? No Brasil nós temos algumas entidades nacionais, né? A que a gente participa são os Escoteiros do Brasil, mas existem outras associações também, né? A oficial que a gente pode falar assim seria os Escoteiros do Brasil. Né? É... Como é que surgiu o escotismo na minha vida, né? É, na minha vizinhança, tinha alguns colegas meus que participavam e, por curiosidade, resolvi participar também, né? aos 14 anos, quase 15. E, desde então, eu venho participando do escotismo, dei uma pausa por conta dos trabalhos, né? A gente vai formando família, deu uma pausazinha. E, assim que eu me estabeleci, me me organizei financeiramente e em termos de emprego, retornei ao movimento. Desde 2011 que eu retornei. Então, já faz 11 anos que eu retornei. Muito bem, Cléber. é Nesse caso, vamos dar uma explanada melhor em relação a como se divide, como se divide o escotismo, Kleber? Ótimo. É, o escotismo, ele é feito por etapas, por faixas etárias, certo? Sim. Então, a criança de seis anos e meio, ela já pode ingressar no escotismo. Quando ela entra com esses seis anos e meio, ela passa a ser lobinho. O lobinho, ele vai trabalhar em cima das histórias de Rudyard Kipling, o livro da selva, que vocês conhecem como a história de Mowgli, então, o fundo de cena é toda essa história de Mowgli. Então, a criança começa a conhecer o escotismo, aprendendo sobre é, autonomia, sobre o outro, a compartilhar as coisas com o outro. Então, ele passa a ter uma noção melhor do que é o outro. Então, dentro do escotismo, na, quando ele entra com o lobinho, ele começa a, num ambiente... É, digamos assim, místico né? Que a gente vai falar assim Porque tem a história de Móbuli como fundo de cena Então todos eles são Lobinhos e os adultos São chamados de velhos lobos Aí tem o Aquelar, tem o Balu Tem o Bagueira né? Então tem o Ka Todos os personagens da Jango são os adultos E os lobinhos Que são os Móbulis É é o que é referente a Móbuli, são os lobinhos Quando ele chega a 11 anos Aí ele passa a ser escoteiro, porque é a primeira é, grupo, a primeira sessão que Baden-Powell criou. Baden-Powell é o fundador do escotismo. Né? Então lá em 1907, já faz um tempinho, né? Ele reuniu um grupo de, de adolescentes e jovens e formou o primeiro acampamento mundial, né? Que a gente poderia chamar assim, em Brausie, na Inglaterra, na ilha de Brausie, na Inglaterra. Então o escoteiro ele vai trabalhar o espírito de equipe. Então eles começam a trabalhar, vai melhorar ainda mais a autonomia. Começa a, tra a trabalhar técnicas mateiras, assim de fogueira, aprender a, a debastar um, um, uma, uma ferramenta. É, eles começam a fazer atividades práticas que servem para o complemento do seu dia a dia, geralmente nessas atividades surgem profissões, porque o escoteiro ele vai aprendendo algumas técnicas e dessas técnicas surgem as profissões que eles é, vão buscando né, no dia a dia. Por exemplo, já teve nosso nosso atual diretor-presidente mesmo, ele começou é, como sem assim, assim como eu, né, é, e foi aprendendo técnicas de eletricidade, fez o curso do Senai virou profissão, depois ele virou policial. Né? Então, veja que da, do dia a dia do escoteiro, ele termina aprendendo algumas técnicas que vão servir como profissões para eles. Não quer dizer que ele vai aprender sempre as mesmas profissões, são variadas. Então, com 11 anos até 15, ele é escoteiro. De 15 a 18, a gente chama o ramo mais maduro, que é o ramo sênior com os jovens de 15 a 18 anos, e aí vão buscar identidade, vão buscar os desafios de ser, de ser jovem, né? as aventuras mais, digamos assim, mais difíceis, né? como escalada, um rapel, vão buscando atividades mais, digamos, é que a gente pode falar de é, técnicas verticais, né? e outras ferramentas que são úteis para ele. Então, esse é o ramo sênior, até 18 anos. Quando chega a 18 anos, eles têm um outro, um outro ramo, de 18 a 21, que é o ramo pioneiro. O ramo pioneiro, ele vai buscar o envolvimento com a comunidade, então, ele vai, vai ajudar a servir a comunidade. Se a gente olhar o escoteiro, quando ele entra de seis anos e meio até 21 anos, a gente pega uma criança sem... É, autonomia, vai ajudando vai ajudando ele a buscar essa autonomia a entender o outro e trabalhar o trabalho em equipe buscar desafio de ser jovem e depois contribuir na sociedade como pioneiro claro, depois de 21 anos ele passa a ser quando ele quer, é claro ele passa a ser um chefe escoteiro e vai contribuir para que outras crianças façam, sigam o mesmo caminho então, essa é uma trajetória do que, do que é ser escoteiro. Então, nós temos uma linha de... É, a criança que a gente pega e o jovem que a gente quer entregar à sociedade, né, através dos conceitos de Deus, de pátria e do próximo. Sim. Então, nós mesmos, nós temos uma... Nosso grupo, ele, nós temos como missão ser reconhecido como um grupo escoteiro da família. Exatamente por, por conta dessas especificidades, né? Sim, perfeito. Acho que deu para entender, né? Deu perfeitamente. É, existe também a categoria, a, a, o ramo chefia, não? Desculpa. É, o ramo Isso. chefia, na verdade, não é um ramo. A Isso. chefia, ele começa de, de 20, de, a partir de 18, na verdade. Se ele Isso. quiser ser... Quando, enquanto ele é pioneiro, ele já pode ser chefe escoteiro. Aí. E aí, o chefe também tem toda uma trajetória, ele vai, vai fazer cursos para se aperfeiçoar, né? Então, tem um curso preliminar, um curso intermediário e um curso avançado para chegar até a insígnia da madeira, que é o grau máximo que Badepal Pau instituiu para os adultos do movimento escoteiro. Sim. Os adultos são como se fosse, se a gente fosse traduzir aqui por mais popular, são os irmãos mais velhos dos membros juvenis, das crianças, jovens, adolescentes Sim. do movimento escoteiro. Perfeito. É, a gente estava conversando em off, e, e você falou que não tem idade para entrar, para ser um escoteiro. Fala um pouquinho é. de como, como, como a criança e o coroa podem entrar nos escoteiros. Pronto, é, olha, boa, boa, boa pergunta. É, ele tem idade para começar, que é seis anos e meio, Sim. certo? Mas para encerrar, não. Ele pode entrar a qualquer momento. Se ele entra, por exemplo, com 12 anos, ele vai direto para o ramo escoteiro. Se ele entra com 17, ele vai para o ramo sênior. Se ele entra com 10 anos, 8, 9, ele vai para Lobinho. Se ele entra com 18 ou mais, aí ele pode ah, tanto entrar como pioneiro ou como chefe. Entrando como chefe, como é que, o que é que ele faz? Né? Ele vai visitar o grupo, vai ver como é o dia a dia de um, de um chefe escoteiro, e lá, se ele se agradar, aí ele vai, vai dizendo, esse negócio dá para mim, esse negócio não dá para mim. Né? Porque tem gente que... assim. Eu gosto, eu gosto de escoteiro, eu gosto de escoteiro, mas eu não sei contribuir. Às vezes é tanta pouca coisa que a gente precisa fazer. É, por exemplo, é pegar uns pneus para a gente fazer um jogo, é pegar umas bolas de açougue para a gente encher com água e fazer um jogo, é aplicar uma atividade. É... Aí começa com essas pequenas coisas, a gente se envolver mais e aí começam a ter mais responsabilidades como, por exemplo, fazer uma programação de um, de um final de semana, porque a nossa reunião, a gente chama reunião de, de sábado, nossa reunião de sábado, ela vai das 15 horas, por nosso nosso grupo, e outro grupo começa de 14h30, mas o nosso começa de 15 de 15 às 17h30. Então, são duas horas e meia que o adulto se, é, se joga em função do outro, né? Então, ele se propõe a estar com o outro. Como é que é, como é que é ser um chefe escoteiro? Olha, eu vou dizer a vocês, a gente aprende mais, a gente se diverte mais do que os próprios meninos. À, às vezes, as pessoas acham... esse é um bando de doido né? Porque muita gente acha que ser, ser, ser chefe escoteiro, primeiro... É botar um lencinho, aí fica meio ridículo, ou um chapeuzinho de vale-pau, né? É só botar, não é só botar um chapéu e ir para uma atividade, né? Tem toda uma logística por trás. Está meio, tá meio embaçado. Então, colocar um chapéu desse... Não é só a gente se fantasiar, a gente também se envolve com eles. A gente passa a viver a vida desses meninos. A gente passa a contribuir com as famílias deles. É, e quando a gente é chefe, a gente escuta muitos pais agradecendo. E isso não tem é, dinheiro no mundo, que pague isso, né? Você vai dizer, eu não faço isso dinheiro por dinheiro do mundo nenhum. Alguém poderia dizer, né? Eu, disse, eu também não, a gente faz porque a gente gosta. Né? É um trabalho voluntário. Nosso grupo é um trabalho voluntário. A gente, às vezes, até paga, tira do bolso para poder o, o negócio acontecer. Né? Por exemplo, vestuário, chapéu, lenço. Isso aqui tem custo. Então, a gente vai terminando gastando. É um gasto ínfimo? É. Mas para ser escoteiro, às vezes a gente tem que ir. o que é que a gente está fazendo para a sociedade? Né? Então, o que é que o escoteiro está fazendo? Né? O que é que o escoteiro faz? Ele contribui com a sociedade. Ele entrega pessoas, crianças, jovens, adultos melhores à comunidade, à sociedade como um todo. Sim. É, na nossa Campina... cidade, Kleber, é, existem quantos grupos de, de, de, de escotismo na cidade de Campina Bom, Grande? Em Campina Grande nós temos seis grupos. Nós temos um grupo é, das Malvinas, que é o grupo Dom, escoteiro católico Dom Luiz, Gonzaga Fernandes. Esse grupo ele se, se encontra hoje, hoje não, a partir do próximo sábado, na verdade, no Álvaro Gaudense, lá na Escola. É, Cidadã Integral Alvo Valdez. Nós temos o, o Nono PB, que é o, é o primeiro grupo de Campina Grande, é o grupo mais antigo de Campina Grande, que é o General Sampaio. Ele se reúne lá na universidade. Né? Esse, esse é o primeiro grupo de escoteiro, é o mais antigo. O segundo mais antigo é o grupo escoteiro do A. S. Dumont. Né? Então, o Sans Dumont, ele se reúne lá nas no, no Presidente Médici. Então, esses são três grupos, um lado de cá. Por três, do lado de lá, do outro lado da cidade, a gente tem, é, na Palmeira, o 32PB, o Aldo Quiorato, que é ao lado do... Onde é, onde é o Anísio Teixeira, a escola municipal Anísio Teixeira. É, ao lado da... Para o da é Nossa Senhora Aparecida? É não, é de Fátima, Obrigado. É, o, nós temos ainda o sétimo PB, que é o Grupo Esportivo Baturité, lá no Zé Pinheiro. Ele se reúne lá na, na, na esse é, nezinha com Lima, lá na escola do estado, Nizinha com Lima. É quase é, milhão, né? E o nosso, né? E o nosso que se reúne na Liberdade, na Paróquia das Graças. Né? Onde onde, um antigo, onde se reunia o um antigo, onde acontecia o um antigo é, Colégio Pedro Serrão, né? na Liberdade. É no centro Paroquial das Graças. Nós somos Perfeito. um grupo de também. Temos aqui, viu, Kleber, a participação também de nossos nossos webspectadores. Mandar um abraço aqui para a Érica Andrade, que está aqui nos acompanhando. E ela fala que você escoteiro está sendo maravilhoso para as minhas filhas. Agradeço a todos. A Érica Andrade. Érica. um abraço para a Érica, né? É, é mãe de, de, de uma lobinha e uma escoteira. né? É, Sofia, que é a escoteira, que é a filha dela. E Suelen, que é a lobinha. Então, nós temos um, ela, tem uma escoteira e uma lobinha no nosso grupo, e ela contribui bastante, ela é enfermeira, e quando a gente precisa, a gente sempre tem orientação dela, né? Quando ela está disponível também, que é mais difícil, essa é a parte mais difícil dos, dos nossos, dos adultos, né? Na verdade, a gente tem uma vida corrida, todo mundo tem uma vida corrida, e sempre que a gente está à disposição, a gente conta com o apoio dos pais. Eu acho que o, o, o barato do mundo é quando a gente conta com a ajuda do pai, é, quando a gente tem um, um auxílio dos adultos, né? Inclusive, por falar auxílio, viu, é, é, Kleber, se você me permite, temos aqui a, a Josi Oliveira, que ela faz, está fazendo aqui a pergunta, como faz para a gente é. trabalhar com vocês, né? Então, a Josi... Ô, Josi, seja bem-vinda, né? É. Nós é. temos é, carências de adulto, porque nosso grupo é grande, certo? Nosso grupo, a gente tem mais de 100 é, associados. Agora, a gente não abre mais vaga porque não tem mais adultos. Porque, para vocês terem uma ideia, para cada, cada seis crianças tem que ter um adulto. Então, se a gente não tem muito adulto, a gente não pode abrir mais vagas para os meninos. Né? Então, quando a gente... É, recebe um novo adulto, a gente tem perspectiva de seis novas vagas. Certo? Então, é muito importante essa colocação de Josi. Né? Como é que faz para trabalhar com a gente, Josi? Você vem aos sábados, né? sábado mesmo, a gente tem reunião às 15 horas lá no, no Pedro Serrão, no antigo Pedro Serrão, que é onde é a nossa sede atual. Então, você chega um pouquinho antes, 15 minutos antes, a gente fala com você sobre um é o movimento escoteiro, o que é que você vai, vai primeiro participar, né? primeiro que a pessoa vai participar mais observando, vendo se realmente o escotismo dá para ser conciliado com suas atividades diárias. Né? Porque também a gente é voluntário, mas a gente tem um compromisso. Por exemplo, é, eu estou disponível, alguém, alguém vai dizer, eu estou disponível dois sábados, dois sábados, Legal. Agora, você tem que estar dois sábados mesmo. É, eu estou disponível quatro sábados, você tem que estar disponível os quatro sábados. Aí, se você falta, aí, geralmente a gente sente a falta porque a gente está contando com os quatro sábados seus. Né? Então, a gente vai ter um, um compromisso de cumprir, pelo menos, a, aquele, o combinado que a gente tem um acordo de trabalho voluntário com os adultos. Né? Então, é assim que a gente desenvolve. Perfeito. Você teria o endereço mesmo, porque Pedro Serrão é a referência, né? Certo. é? é o, o endereço é a rua Pedro, Padre Pedro Serrão, sem número. É em frente ah. à Igreja das Graças. Perfeito. Tem, a, tem a, a quadra da Liberdade, a rua de frente só é seguir, do, do, do, do Parque da Liberdade. A rua de frente ao portão, pode seguir em frente, que chega lá na nossa, nossa igreja. O Padre Pedro Serrão, sem número. Exatamente. Perfeito. Esse é um o endereço. igreja das graças. Bastante e... conhecido na comunidade. Perfeito. Mas também convido, né, Júlio, se for melhor para você, se você morar perto de algum dos outros grupos, é, é importante. Todos os grupos precisam de adultos, né? É claro, sim. a gente vai puxar sem passadinha para nós, mas todos os grupos precisam de adultos, né? Sim, sim. Os grupos hoje, com essa pandemia, passaram por muitas dificuldades muitas dificuldades. Né? Então, a gente precisa de adultos, porque quando a gente precisa de adultos, a gente consegue trabalhar. Né? Temos aqui mais um comentário da, da, da Erica, né que ela fala sobre, que ensina muito sobre a vida, e as filhas dela desenvolveram muito como pessoas e, e perderam alguns medos, estão sendo mais independentes e elas sempre são capazes de fazer o melhor, para si e para o próximo, no meio do grupo. Né? Então, ela fala realmente nesse, nesse auxílio que o escotismo ele traz para as crianças, né, Kleber? É, esse é o objetivo, sabe, Welton? É, é o, o objetivo sempre, sempre é esse, né? Ajudar os pais a, a, a encontrarem filhos mais proativos em casa. Por exemplo, tem relatos de filhos que nunca arrumavam uma cama. Hoje eles já arrumam, porque o Lobinho, por exemplo ele tem que fazer uma boa ação diária, né? O escoteiro, ele é, ele é, ele assim, ele é alto, ele tem que ter autonomia. ele começa a ajudar mais em casa, ele percebe, começa a perceber, através das atividades que a gente vai executando, são atividades lúdicas, né? A gente faz, a gente faz sempre atividades onde eles aprendem através dos jogos. Então, tudo é através de jogo, Aí tem as instruções, mas a, a, a maioria das coisas que eles aprendem é através de jogos. E através dos jogos eles aprendem também a, a contribuir em casa. Né? Uhum. E aí para ele, ele, ele ser promessar, fazer a promessa escoteira, ele tem uma, série de, tem uma lei, tem os artigos da lei escoteira e tem a promessa escoteira, que ele vai prometer fazer uma boa ação sempre, todo uhum. dia. E aí essa boa ação geralmente é em casa. Isso é uma pergunta, viu, Alias? Eu estou lhe pegando hoje, viu, Alias? A Josi tá mora tá ali ao lado da UEPB. Tem algum grupo ali próximo, Kleber? Josi, a gente tem um grupo, um grupo é, o General Sampaio. Ele se reúne na Universidade Federal de Campina Grande. Ali no Centro de Humanidades. Né? Eles estão com uma dificuldade, inclusive, porque mudou o reitor. É quando muda reitor, aí eles têm tem que ter, conversar para que o reitor libere o espaço para eles participarem lá. Inclusive, essa dificuldade, a gente já deixa um apelo para o reitor da UFCG, né? para que ele possa liberar todos os coteiros lá. Né? Eles estão provisoriamente lá no, no Ecra, na, na Escola de Rádio Amadores, de Campina Grande. Né? Mas eles se reúnem lá na, UFC, na UFCG. Ser de humanidades, logo no começo. Você Sim. entra no portão principal à esquerda já. De imediato. Perfeito, fica mais próximo, né? Que já aqui é, que é. Esposo, mora é, lá. É assim, a gente gostaria muito de contar com você, com o nosso grupo, mas a gente senta, né, sabe que é, os grupos têm necessidade, né? Então, se você puder contribuir lá, vai ajudar muito o escotismo. A gente só muda lenço, na verdade, sabe? A gente somos, nós somos irmãos. Sim. Esse lenço aqui é o lenço do Graças, o outro lenço vermelho é o do Geral São Paulo, nós somos irmãos. Então, ah, então o lenço que... é para a gente se organizar. O lenço é quem faz a, a diferenciação na, na vestimenta. Exato. O, é, o vestuário é o mesmo, o que Sim. vai mudar é o lenço. Só o lenço. Né? E as pessoas, é claro. Sim. Perfeito. Aliás, Cabral, agora é sua vez. Eu tomei seu tempo aqui, mas. Não, que é isso. Que é isso. O papo está tá muito, muito, muito gostoso mesmo com, com o Kleber. Ele explana bem direitinho e, e, e sana todas as dúvidas. Está aí a Josi, que está que com certeza. E pode mandar mais dúvidas se você tiver ainda, viu, Jose? Fica à vontade. Eu posso é... deixar, inclusive. É, o telefone da, da diretora presidente lá, que é Sueli, é, para que ele possa entrar em contato. Certo? Okay. Então, ela, se, depois eu, eu deixo contigo, Helena, aí você passa para ela se, ela, se você tiver contato com o Josi, o telefone do pessoal. Não, e no nosso é. site, no site do Grupo Escoteiro Católico Graças, a gente tem aqui. É, Grupos em Campina Grande, tem o, o, o, o link. Aí você tem o, onde você encontra os escoteiros e o contato. Aí o contato eu não tenho todos, não. Mas a gente pode entrar... Em, eu tenho o contato de, da diretora-presidente atual e ela pode conversar lá com você. Tá bom? Perfeito. Pronto. Se você me mandar depois, a gente pode botar né, o Ed, embaixo nos comentários. né? Aí Muito Josi bom. entra, nova, acessa novamente o Diário de Campina. E verifica o, os números, principalmente o número lá da, da UFCG, né? Isso fica melhor, do grupo da UFCG. Quando você falou, Kleber, em relação a, a, ao vestuário, é, que vocês, quem, quem bancam, né? Isso também, apenas os adultos ou as crianças também bancam seus próprios é, uniformes? As crianças também, sabe, a beleza? É... Hum se você entrar em loja escoteira que é a loja escoteira da União Escoteira do Brasil você vai encontrar loja.escoteiros.org.br lá você encontra todos os vestuários porque nós não, não vendemos Sim. nós não vendemos esse vestuário é a União do Escoteiro do Brasil né que que comercializa isso nós não temos é, lucro né? Todos todo os nossos é, valores arrecadados são de contribuições mensais, tipo mensalidades, que os pais contribuem, a gente presta conta né? e é, todo o dinheiro é revertido dentro do grupo. Com formação dos adultos, com material de jogos, é, com material de escritório, é, então, o dinheiro da mensalidade é quem vai fazer com que o grupo se sobre, sobreviva, né? Sim. Mas Sim. nós não vendemos, não comercializamos vestuários. É, a gente tem, tem até alguns, assim, um distintivo, porque a gente compra na loja, mas não pode ter lucro em cima dele. A gente vende pelo mesmo valor que está na loja. Sim, perfeito. Então, nós não podemos ter lucro, nós somos entidades sem fins lucrativos. Né? compra apenas para agilizar o processo. Né? Para agilizar ali. o processo. É. A gente até fazia mais, a gente comprava os vestuários e, e revendia aos pais pelo mesmo valor, para agilizar. Sim. Mas a gente deixou de fazer isso porque estava dando é, problemas financeiros, porque a gente terminava dando Sim. caixa de que a gente estava tendo compra e venda. Né? A gente Sim. parou. Sim. Sim. Mas é, é nosso Sim. processo não é de... de de cumpre e venda de nada, não. Entendi. A gente vende o lenço do grupo quando o, o, o membro entra no grupo. Aí tem a, é. a, a integração dele. Ele passa a ser membro do grupo. Tem uma cerimônia para ele receber esse lenço. Né? Aí ele recebe e passa a ser membro do grupo escoteiro. Sim. É, quando você, você falou, no, acho que no Lema, que é Deus, pátria e o terceiro não. não, não Próximo. Ó, Esses são os lemas originais, certo? De, que Baden Paul nos deixou. Sim. Porém, é, a UEB, ela fez umas mudanças e agora é Deus, o próximo e a si mesmo. Mas nós, nós do Grupo Graças, nós mantemos o tripé Deus, pátria e próximo, certo? Sim. Para nós, o, a pátria e o próximo são elementos que fazem complemento de nós mesmos. Então, para que a gente possa ser completo como ser humano, é necessário, é, é, quando eu penso em mim mesmo, eu estou pensando em ajudar o próximo, servir a Deus e servir a pátria. daí né, contribuir com a minha pátria. Seja ela a pátria mais próxima, como a família, a escola, né, a sociedade ao meu, ao meu redor. Quando você fala em pátria, é, com certeza, eu acredito, o hino nacional é, é tocado lá nos... No, no, no... Não, mas nós fazemos a cerimônia de, de hasteamento e arreamento da bandeira nacional, do pavilhão nacional. Sim. Nós eu tocamos o hino, nós é, celebramos o hino, é, o hino, a bandeira, como um símbolo nosso, né? assim como o um símbolo da nossa pátria. É, o hindu ele é, ele é cantado, tocado, em cerimônias mais, digamos assim, é, principais, importantes. Sim. É. Perfeito. O Souza. Souza. É, aproveitando aqui, é, o ensejo da Josi Oliveira, que está participando com a gente, é, os grupos é, é, de escoteiro, eles é, têm alguma ligação é, com algumas religiões, é, é, Kleber? por exemplo a igreja católica é, deixa, eu, deixa eu explicar isso aí né os grupos geralmente eles não são confessionais que a gente pode dizer né existe em João Pessoa por exemplo tem um grupo evangélico tinha dois aí um deixou a, a, a, a associação que a gente participa e foi para outra mas geralmente é, eles não são confessionais mas tem um grupo evangélico e tem aqui na, em Campina Grande nós temos dois católicos. Sim. Dois grupos católicos. Deveriam ter mais, mas devido à pandemia aí houve uma freada. Né? Porque é desejo de muitos é, padres é, o, o acesso ao escotismo. Por quê? É, a, a igreja ela tem, é, digamos assim, todo um, arca, um arcabouço que é, espiritual nós temos Sim. prisma é, sacramentos né Nós temos é, movimentos é Jc SCC é mas nós não temos nada digamos assim ainda não, não temos com um frequência com digamos assim é, dentro da, da comunidade algo social e o escotismo faz com que a gente tenha essa entrada do social. Né? Então, é um desejo de alguns padres que tenha se algo para que o menino possa a mão na massa, porque é, é incrível, quando a gente montou o grupo, o padre, na época, falou o seguinte, olha, eu tenho muitos jovens que vêm relatar casos de é, suicídio, que já tentou se suicidar. Então queria algo que ele colocasse a mão na massa, que ele fosse olhar que o próximo existe um próximo, que ele ajude o outro, que ele comece a fazer algo prático para que ele possa também contribuir com a sociedade. Então, a, a, a ideia do movimento escoteiro não é para trabalhar na igreja. Porque Sim. no início, Baden-Powell quando criou o escotismo, é, realmente era muito ligado à igreja. Depois deu uma afastada. Né, e depois retornou. E hoje em dia, é quase como se fosse, digamos assim, nós somos um grupo à parte. Sei. Né, sei. Porque nós, são poucos grupos confessionais, são poucos grupos que são ligados à igreja. Sim. Né? Porque a igreja também, algumas, tem seu próprio é, tem, exército, tem. Né? por exemplo... O exército não... de Deus, os desbravadores... Né, desbravadores no, nos Adventistas, o Exército de Deus na Universal, na, na, no Reino de Deus. Né? Então, tem cada, cada associação tem. É. Vai, vai criando salvação também diz, tem uma. Né? A igreja Essa parte de salvação. Prática. Sim. É, o Ayrton citou em off a do, do, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, do, dos últimos dias também tem isso, não né? é isso, E. E a gente vê também na Igreja Congregacional do Calvário, tem os Soldados de Cristo. Eles Soldados têm... de Cristo, exato. Eles também fazem isso. Então, papel... São entidades que são, digamos assim, são similares ao escotismo. Sim. Ela não é escotismo, porque o escotismo ele prega uma igualdade maior. Né? É, é tanto que quando a gente vai falar de escotismo, é, não, não se trabalha é, política. Né? nem religião, nem etnia, né? assim, nem as raças. Sim. Aí, se o grupo é católico, como é o nosso caso, a gente, apesar de ser um grupo católico, a gente é, agrega tanto é, cristãos evangélicos como cristãos é, espíritas. Né? Então, Sim. nós somos praticamente um grupo cristão. Sim. Porque nós temos chefes e temos membros juvenis nessas outras duas religiões. Nós não fazemos acepção de pessoas, nós não podemos é, nos furtar a melhorar o nosso interrelacionamento religioso. Nós estamos numa sociedade cada vez mais distante de Deus e buscar um grupo escoteiro que prega os valores da família, que prega Deus como, como centro para a gente é, é fundamental. É fundamental que a gente fale sobre Deus, que a gente seja o grupo da família e que a gente tenha como lema Deus pátrio e próximo. Eu acredito de grande importância é, nesse mundo que a gente convive hoje, principalmente é, relacionado à, à conduta mesmo, né? que hoje em dia, infelizmente, desde pequenininho a gente pode observar que as crianças são facilmente influenciadas pela, pela conduta é, não tão correta de, de, de pais e amigos, né? então as crianças acabam entrando, é, tendo um comportamento é, totalmente diferente de uma criança, realmente como uma criança deveria ter, né? um comportamento de uma criança. Então, é bem importante é, é, para os pais hoje né, esse tipo de, de, de ação, procurar é, colocar seus filhos em, em, em locais e em lugares, em denominações que possam contribuir é, para o seu crescimento, porque a grande influência né, que existe hoje, a gente pode até perder as crianças para comportamentos não tão... Digamos assim, legais, né? Comportamentos diferentes, né? Eliese Cabral, meu filho, você está aí, bonito que está com esse chapéu também, viu? Pois é, rapaz. É, quando o, o, a pessoa quer conhecer, é só se dirigir ao, ao, ao, ao grupo que você citou, citou seis, seis grupos lá né, em Campina Grande e. E quando uma, uma criança, um jovem, no caso, menor de idade, nesse caso, até 17 anos, ele precisa estar acompanhado de um adulto para poder visitar o grupo? Sim. É, a gente, quando o pai vem solicitar nas redes sociais nossas uma visita ao grupo, queria conhecer, eu tenho um menino com tantos anos, eu quero levar ele para o grupo, a gente sempre acolhe, quando... A gente olha se tem vaga né, na sessão. Por exemplo, a nossa sessão de lobinhos está enchendo já, já está praticamente lotada. A gente é. teve agora uma, uma entrada grande, né? Aí, quando o, o, o, o pai solicita, eu queria fazer uma visita. A visita, a gente recebe a qualquer momento. Sim. Qualquer dia. Você quer vir trazer seu filho só para visitar, para conhecer o movimento, participar um sábado conosco, sem compromisso nenhum, basta vir. Agora, o pai tem que estar presente nesse, durante todo o sábado. Por quê? Porque a criança não está registrada. A criança não faz parte do movimento escoteiro ainda. Então, é fundamental que ele esteja lá junto para uma eventual queda do menino, um arranhãozinho, ele entenda o que foi. Né? Ah. É... Nós temos material, mas, às vezes, o pai, quando não está próximo, não vai entender por que, que aconteceu aquilo. Né? Então, por isso que é importante. A gente é, preza para que, que os pais permaneçam. Né? Pelo movimento escoteiro, ele só passa a ser membro do movimento escoteiro quando ele se registra junto à União Escoteiro do Brasil e para a gente, quando ele faz a adesão ao grupo essas são as, as características que a gente é, preza, enquanto ele não está registrado. Depois que ele está registrado, depois que ele tá, fez a adesão ao grupo, porque aquele, aí ele pode participar sozinho, né, sem, sem a presença do pai, porque o pai se comprometeu, fez algumas... É, colocou alguns, algumas normas lá, né, ele vai assinar alguns termos, né? E a gente fica responsável pela criança. A gente se responsabiliza depois que ele se faz um registro e a adesão ao grupo. Sim. Até então, a gente fica... O pai, a gente não pode fazer muita coisa, né? Porque Sim. o escotismo, ele tem uma regra, ele tem regras. talvez Não é uma regra não, tem várias regras. Ah. É, e muitas vezes o adulto entra no movimento, a criança entra no mesmo embalo, só que a criança, às vezes, tem comportamentos que não vão ajudar ela a, a permanecer. Tipo, ah, eu não gostei daqueles, da reunião. Ela vai visitar e não gosta. Uhum. É natural. Faz parte. Agora, eu vou dizer a vocês. O menino vinha aqui no um sábado participar com a gente. Ele, eu duvido ele dizer que não gostou. É, eu só vi um, dois casos até agora de mais de 300 crianças, adolescentes e jovens que entraram no nosso grupo e saíram, né? Havia dois casos que o menino não gostou. O resto, todos que vão, gostam. Primeiro, é uma experiência boa para o pai. Tirar o menino da frente do computador hoje é algo fundamental. Ele não precisa estar na frente do computador constantemente. Então, fazer coisas práticas do dia a dia que ele se relaciona com o outro, que ele tira a timidez, que ele seja mais autônomo, tudo isso é só vantagem para a criança, para o adolescente e para o jovem. Né? Eu mesmo, quando eu fui entrar no movimento, eu era tímido. Para vocês terem uma ideia, a primeira, é, digamos assim, vez que eu fui falar para os meus amigos, do, da minha patrulha, porque a patrulha é o um grupo de amigos que se reúnem e formam uma... Uma, uma, uma equipe. Né? Então, na primeira vez que eu fui falar para minha patrulha, era que o papel na mão tremia, suava, tímido demais. Graças a Deus, eu entrei em movimento esconteiro, porque isso fez com que eu, eu vencesse essa minha timidez. Hoje eu sou professor. né então, Hoje, hoje eu, graças a Deus, eu não tenho essa mais essa dificuldade. Eu sinto o suor quando eu vou falar para um grupo novo. É, igual é, a é, a eu falo com vocês, mas depois a gente vai contornando com a experiência, né? É igual meu amigo amiga Lies, o Lies também dá umas tremidas danadas quando vai falar, né, Lies? É, eu acho que é natural, né? Eu, eu, no, eu dia já ouvi... eu tremer, no dia que não tremer, fiz suspeito, porque faz parte do comprometimento. Verdade. Mas não muito, mas faz parte. Eu estava ouvindo uma entrevista, não sei se foi de Ivete Sangalo, foi uma dessas cantoras aí famosas e ela disse justamente isso, que que cada entrada no palco é é um novo frio frio na barriga, então assim e, e ela falou parecido com o que você falou aí que no dia que, que que ela não sentir aí tem alguma coisa errada, ou seja, você é quantos shows aquela mulher faz durante uma semana, por exemplo. Então, ela entrar no palco e ainda sentir prima, né, na barriga é porque é, isso, é, isso é, é do ser humano, na verdade. Ah. Mas é como você falou, ajudou você a perder a timidez e hoje você é professor é, do estado da Paraíba e, e com certeza você deve muito a esse aprendizado, né? Isso, Kleber? Com certeza. Aproveitando. Tem uma pergunta, viu? É, tem uma tem pergunta aqui, Josi. Sim. Eu já estou lendo aqui, né? Vocês têm é. alguma parceria com a escola cívico-militar que hoje funciona, a antiga escola de turista? Josi, o atual diretor, que ainda vai. A escola está abrindo, ainda, né? O atual, o atual diretor, quase que eu não sai, que é o coronel Márcio, ele faz parte do nosso grupo. Ele não é ativo, mas ele faz parte do nosso grupo. Ele é contribuinte do nosso grupo. Ele. ele paga a anuidade para que o grupo cresça, né? Então, ele ajuda o grupo. É, ele já falou, em um momento, a gente fazer alguma parceria, mas é só quando a escola se estabelecer. Por enquanto, nós não temos. né? Mas, não, tudo indica, ó, aqui nós, diretor-presidente Josué Dias, né? Estou dando um sempre alerta aí, sempre alerta, Josué. Né? É... Eu falei sobre você, viu? Sou Socorro, Patrício um abraço aí também. É, eu falei sobre o Josué, né? Eu falei sobre o, a questão dele de, de de usar a eletricidade, né? Fazer é, especialidades e, e tudo mais como profissão. E, e hoje ele é policial militar, né? Um braço soldado da do, do nossa, nossa polícia. Né? Muito nos orgulha. Perfeito. E Cleber, como a gente já está chegando a, ao final, mas como funciona é, os acampamentos, né? Vocês fazem esse tipo de acampamento? E Para que faixa aqui, para que ramo servem os acampamentos? Todos eles podem ir ou não? Tem um específico? Ó, ótimo. É, acampamento é uma, é, digamos assim, é o ápice. Do treinamento escoteiro. Durante as reuniões de sábado, eles aprendem algumas técnicas, né? Eles aprendem técnicas de, de, de nós, de fogueira, de armar barraca, e quando eu chego no acampamento, eles se jogam, né? cozinham, fazem a cozinha deles, né? A gente teve um acampamento agora faz, faz um mês. É, a gente tem um acampamento onde os próprios membros juvenis, escoteiros e sêniores, cozinharam suas próprias comidas. Então, eles aprendem a passar dificuldade e a e aprender a cozinhar. Né? Tem, tem todo uma, um, um treinamento para que eles, é, digamos assim, se organizem enquanto equipe, para poder saber quem vai cozinhar, o que vai levar, quais são os mantimentos. A gente vai ajudando, os, os adultos vão ajudando com algumas primeiras informações, e depois eles vão, eles mesmos, criando suas próprias decisões. Né? Então, esse é um intuito. O acampamento ele pode ser palubinho lobinho, e aí, quando a gente fala acampamento, pode ser acampamento mesmo, usando barraca, ou pode ser acantonamento, que é usando alojamento. Os lobinhos também podem acantonar, né? que a gente chama de acantonar quando tem os de alojamentos já físicos né tipo um, um dormitório onde já tem algo já pronto e acampamento é quando usa barraca Sim. Né? então os lobinhos acantonam e acampam escoteiros e sênios acampam né e eles os sênios ainda podem acampar no acampamento de sobrevivência eles dormir ao relento fazer seu próprio, sua própria sua própria é, o seu próprio local de dormida, né? se cobrir com algum material. Então, é, quanto mais velhos eles vão ficando, mais técnicas eles vão aprendendo de, de acampamento. Sim, aumenta a dificuldade. Aumenta a dificuldade. A gente faz também um acampamento de confraternização. No final do ano, nosso grupo, quase todos os grupos fazem isso. Um acampamento envolvendo todas as, as sessões, um grande acampamento com patrulhões. Eles se reúnem e aí participa lobins coteiros, sênio pioneiros, tudo junto e um cuidando do outro. É muito bonito. É o acampamento que a gente mais espera no ano porque é um acampamento de confraternização. A gente não está preocupado em ganhar de nada. De, de, de, de, a gente quer se divertir e, e cuidar uns dos outros. Esse é o acampamento que a gente geralmente faz no final do ano. Rapaz, eu já, eu já fiquei com vontade de ir. Olha só, <risos> é, mandar é um abraço Brasil. aqui para o nosso querido Claudio Canuto. Claudio Canuto mais conhecido lá em Educon como paredão, viu? Paredão mesmo. Paredão. É o paredão, o goleirão, né? Eu lembro de um gol que eu fiz nos no, no, no Jogos Internos lá da UFCG, que ele pegou a bola da trave. Da gente e lançou lá na quadra da UFC, lá na outra quadra. Eu só fiz encostar de cabeça. Tá no YouTube esse gol. <risos> <risos> é, é, agradecemos, é. Já, já agradecemos é. desde já a, a Cláudia, né? É. Que, que indicou o irmão Kleber para é. conversar conosco sobre, sobre, sobre, sobre os escoteiros. Há, há bastante tempo, né, Léo? A gente vinha comentando é. sobre isso, procurando alguém, e, e o Edson lembrou que Cláudio era escoteiro, é. ah, mas a gente tinha perdido Cláudio na, na, na rede social. Até aí, essa semana, peço até desculpas por ser tão em cima da hora, mas a gente encontrou encontrei Cláudio na sexta, aí já, ele já passou o, o telefone de Kleber e a gente fez o convite Inclusive. Da Inclusive, a gente também tem um amigo em comum, é, é, é, Sérgio também, que faz parte do grupo de escoteiros. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, Andresa é. Lígia. E é, nós, nós do DAB Campina, né, Kleber, com, junto com vocês, nós iremos a campo, né, Lies? Vamos Sim. mostrar na prática tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Exatamente. bem-vindos falando... ao grupo. A gente vai ter um prazer enorme em receber vocês. Até a gente já está tentando fazer algo parecido com a Pascon A gente tem uma pastoral da comunicação aqui na, na, na paróquia. A gente já, já tinha agendado, agendado não, já tinha programado para fazer algo no segundo semestre. É Mas aí já, já, já vamos abrir com vocês. É ótimo, Certeza. excelente. Para nós será um prazer, uma satisfação. E também minha esposa também vai levar o nosso guri lá para conhecer o grupo e certamente velho, ele vai ficar, velho, ele, ele é. gosta dessas, assim, de, de criança, e os lobinhos ali, tudinho, ele já há seis anos e meio vai ser desenhista igual a Eliezer aí, depois vai é. ser nível Joel também, os dois, Eliezer é. e Joel ali. Chegar ser... Joel, já, Joel, já pode, já pode parar, <risos> que ali é, é top. <risos> Desde já, e... sejam bem-vindos, né? A, a, a família, ela é... é... O apoio da família é fundamental. Certo? É fundamental. Dentro de um, de um grupo escoteiro, quanto mais pais acreditam no nosso trabalho, quanto mais pais se envolvem, mais fica fácil o trabalho nosso. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente esbarra, eu já participei de outros grupos escoteiros, e muitas vezes a gente esbarrava em pais desconfiando do trabalho, achando que o trabalho não estava sendo feito, Aí, assim, isso não, não contribui para o escotismo. Né? E não contribui também para o próprio criança. Quando eu, eu mimo demais o menino, quando eu não, não dou limites, e aí a gente fica sem, sem poder contribuir com a educação. Contribuir, porque o educador mesmo é a família. A família é a principal educadora da criança, do adolescente é. e do jovem. A gente apenas complementa, auxilia e amplifica essa educação. Sim, Verdade. É isso, Eu acho que a gente vai juntar o útil com o agradável, que, que em off eu falei para a Kleber, que, que desde, desde a infância eu tinha vontade de conhecer o, o, o escotismo, mas nunca tive a oportunidade, na verdade... Agora eu baixei. É, exatamente. Então, a gente vai juntar a, a minha curiosidade de conhecer e vai mostrar isso para os, os web espectadores do Diário de Campina que a gente vai fazer uma filmagem uma gravação uma, uma boa reportagem lá e mostrar todo o trabalho de vocês e é isso meu caro Wellington Souza com toda certeza Elias, desde já né agradecer a você Kleber pela pela excelente esclarecimentos né que você trouxe para gente a Josi aqui agradecendo também é, o Josué Dias, a socorro, o nosso Clé, Cláuber Paredão, a Érica, né, que participou aqui conosco, Júnior Nóbrega, Marinalva, Josué, né, enfim, todo o pessoal que participou aqui e nós agradecemos e deixamos aqui as portas abertas no Diário de Campina para o escotismo, para você e para o grupo e deixamos aí é, em, em aberto né, para você dizer aquilo que não foi perguntado, aquilo que você deseja é, falar nessa. Chegou a hora. Bom, é, gente, o escotismo é muito bom, certo? O escotismo muda a vida das pessoas. Eu, a gente faz escotismo porque a gente acredita. No dia que a gente deixar de acreditar em escutismo, a gente vai fazer outra coisa: vai jogar bola no final de semana, vai é, fazer trilha, vai, vai correr, vai andar de bicicleta, vai passear no parque. Mas enquanto a gente acreditar que a educação ela, ela precisa de agentes transformadores, com atividades Divertidas, atraentes e variadas Quando a gente acreditar que a criança Ela pode se desenvolver e se tornar um jovem Contribuinte com a sociedade Enquanto a gente tiver acreditando tudo isso quando a gente puder entregar para a sociedade Pessoas melhores Na ótica principal, né? Que a gente acredita, né? Buscando Deus, Pátria e Próximo eu acho que é, é o lugar certo de a gente estar. Se eu, se eu posso, como o Baden Powell diz, é, eu, eu posso fazer tudo, mas se eu fizer uma pessoa feliz, eu, eu, eu me torno feliz. Se eu fizer uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa feliz. Né? Então, é, é acreditando nessas palavras dele que a gente vai seguindo, sabe? Com um o movimento escoteiro. Enquanto tiver duas ou três pessoas acreditando nisso, a gente vai para frente. Tá? Porque sem, sem, sem acreditar em Deus, a gente não é ninguém, não. Até o disse diz que não existe escoteiro que não acredita em nada. Né? Embora que hoje já se admita pessoas é, ateus dentro do movimento escoteiro. Mas para quem não acredita em nada é difícil. Eu acredito em Deus que transforma, né? E a gente tem todas as nossas dificuldades, nós, todos nós temos dificuldades. Nós temos valores e temos contravalores em nossas orações. E aí cabe ao escotismo buscar os valores. Essa é a nossa missão enquanto grupo escoteiro, né? Quando escoteiro as crianças, os jovens e os adultos as crianças, os adolescentes e os jovens devem ser protagonistas, protagonistas e os adultos devem ajudar essas crianças a, a buscar esse protagonismo. Sim. É, é, muito, é, muito, é, bom, é muito bom, também. Só as redes sociais, né, o Arthur Souza, para para as pessoas entrarem em contato, Cleber. Sim, as redes sociais, nosso site escoteirosgraças.org.br, escoteirosgraças, né? Escoteiros Graças, Gracas, né, que a gente não tem o seguir, Gracas.org.br .org.br, nosso Instagram, Escoteiros Graças, nosso YouTube, que é a gente vai melhorar ele ainda, né? Nós temos um, um YouTube com vídeos, não temos vídeos ao vivo. Nós já temos ainda a quantidade de pessoas para fazer os vídeos ao vivo. Nós né? temos uma, uma ferramenta que, começa essa StreamYard, né? que eu já, no trabalho, a gente tem a oportunidade de usar ela lá na escola, mas a gente não tem como fazer isso ao vivo uhum. lá. A gente não sabe ainda, eu não sei fazer. É... Nós temos o um YouTube também, Escuteiros Graças. Certo? Então, sei. nós temos é, redes sociais, tem o Facebook também, Escoteiro Graças. Então, tudo é Escoteiro Graças no nosso grupo. Perfeito. Então, Facebook, Instagram e YouTube, Escoteiro Graças. E o é. site escoteirograças.br. Escoteiro é. Lá vocês vão ter a oportunidade de se entrar no site, conhecer sobre o grupo, né? é a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre a paróquia, a nossa história, né? os gris, o grito de guerra do grupo, né? o, hino, o hino do grupo. Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa chefia, quem são os chefes, a diretoria, os conselhos, a comissão fiscal. Nós temos um grupo de pessoas, de adultos, que é, organizam o grupo. Né? Vamos conhecer as sessões e também tem uma sessão de vídeos de como fazer os ramos de tem toda o que você precisa tá nesse site para conhecer sobre o movimento solteiro. Perfeito. Tá à vontade para pesquisar e, se quiserem nos procurar nas redes sociais, só né, entrar em contato no, no Instagram, a gente conversa lá é, pela, pelos bate-papos lá do, do Instagram também, se precisar. Muito e? bem, Welton Souza. Pois é, Liese, pois é, Kleber, desde já agradecendo mais uma vez a participação e agradecer também aqui é, ao Josué Dias, Socorro Patrícia, que finalizaram aqui também as participações dos nossos web espectadores, desde já convidando você a estar na próxima segunda-feira aqui no Diário de Campina junto com mais um belíssimo, uma belíssima entrevista conosco. Elieze Cabral, uma ótima noite para você, uma ótima noite, Kleber. Continue aí em off, que a gente já, já fala aqui da, da nossa fotografia. E Elieze vai fazer agora o encerramento em tela cheia para todos os nossos diaristas. Vai lá, Elieze. É isso, Edson Souza. Agradecer você pela parceria no Diário de Campina. A agradecer a todos vocês que acompanharam neste momento, a todos vocês que participaram, como o Elton falou, e convidar já para a próxima segunda-feira é, para uma nova live e o Diário de Campinas vai se soltar um pouco mais agora, vai fazer trabalhos loco, é, como a gente já está combinando aí com, com o Cleber, vai combinar ainda também em off, para a gente marcar o dia da visita, para a gente fazer um trabalho de, de, de reportagem mostrar o, o, o trabalho que é feito no grupo escoteiro escoteiros graças é, então agradecemos desde já a participação de Kleber e desejo uma boa noite sim. peço também para vocês que estão acompanhando ainda ou que vão acompanhar em outro momento que curta a página Diário de Adi Campina também nós temos o Instagram Diário de Adi Campina temos o YouTube diário de Campina. Então, curta, compartilhe esse, esses, esses segmentos aí, esses, é, essas redes sociais nossas, que a gente também está aqui para mostrar é, trabalhos como esse, que ajudam pessoas a serem melhores. Grande abraço para vocês, tenham todos uma boa noite.